E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA V e hoje mais um videozinho de GTA V Fim do Mundo Bom, como vocês podem ver aí, o Michael está voltando para Los Santos, certo? Com a sua família, no seu jatinho particular A gente vai pousar lá no aeroporto, é internacional de Los Santos E eu não sei o que aconteceu cara, aqui o tempo... Tá horrível, mano. Começou a chover. E. Enfim, é muito perigoso para um avião. Pode bater um raio aí, derrubar o avião e todos nós morrermos. Bom, vamos pousar lá em Santos conseguindo ver nada. Que isso? Oh my god! Tá chovendo um meteoro o meteoro da paixão. Caraca, se bater no avião, eu tô lascado. Olha isso, olha o tamanho. Caraca, é o fim do mundo, galera. Caraca, o meteoro derrubou um prédio aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha isso. Ai, bateu. Peraí. Não, não. Caraca. O meteoro bateu. Oh. Derrubou o prédio. Vai, vai bater em mim, vai bater em mim. Eu tenho que, tenho que ir pro aeroporto, mano. Meu amigo, meu amigo. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Onde é o aeroporto aqui? Aqui, eu preciso pousar aqui, galera. Nossa, cara. Caraca, bateu no avião, velho. Bateu no avião, bateu no avião. Caraca, moleque. Derrubou um prédio, galera Deve ter muita destruição Deve ter muita destruição, mano Olha lá, olha lá Deve ter caído recente, cara Eu nem vi que... Nossa, olha o barulho Caraca Não tá dando pra ver nada, mano Não tá dando pra ver nada Não tá dando pra ver nada Sorte que eu sou piloto. Me tira daqui. Ai. Segura, avião, segura. Sai, sai, sai, sai. Nossa, sai, sai. Meu amigo. Vou ter que sair do avião, vou ter que sair do avião. Sai, sai. Olha o tamanho da pedra. Sai, gente, sai. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Eu... Caraca, que desespero, galera. Provavelmente vai, vai, vai ter tsunami. Cara, o meteoro desse cair na água dá tsunami, cara. Vem, gente, vem, gente. Nossa, o avião pousando. O meteoro vai derrubar ele. Nossa. Vamos pegar o carro aqui e vamos embora. Que? <risos> <risos> que isso? Bora, gente, bora. Bora, bora, bora, que o mundo tá acabando Entra, entra, entra Caraca, moleque Nossa, que paz Vamos sair daqui, provavelmente vai ter tsunami Provavelmente vai ter tsunami, galera Caraca, é o fim do mundo, olha o tamanho dos raios, mano Caraca nossa, quase pegou em mim! Quase pegou em mim, quase pegou em mim! Não deu! Destruiu o avião! Minha nossa, destruiu o avião, cara! Caraca, quantas pessoas morreram ali, mano! Cara, os ventos estão muito rápido Galera! Provavelmente vai ter tsunami! Ei, caraca! Olha o tamanho! Ele é muito grande, é muito grande! Batindo. Nossa, bateu em mim! Sai, sai, sai, sai, sai Caraca Mano O negócio tá feio, cara O mundo tá acabando, o mundo tá acabando Sai, sai, sai, sai, sai O mundo tá acabando, galera O mundo tá acabando Eita, olha aquilo Tá fechado aqui Danou-se, danou-se Que isso, cara? Nossa, caiu Caiu, caiu, caiu Velho, olha a destruição aqui, galera O que eu faço, cara? O que que eu faço? O que que eu faço, galera? Meu carro tá batido, mano, olha só Olha isso Como é que eu vou sair daqui? Vem, gente, vem, gente Como é que a gente vai sair daqui, cara? Será que eles pulam? Pulam, antes, precisa de abrigo, a gente precisa de abrigo. Caraca, minha família não vai conseguir pular. Por que que eles fecharam aqui, mano? Tem muita árvore destruída. Olha isso, mano. Volta, volta, volta, volta, volta. Cara, a gente ficou preso aqui. A gente ficou preso aqui, velho. Olha a situação da cidade. Galera, tivemos que sair lá de baixo mas olha só, cara Olha o tsunami, mano Eu não posso ficar aqui, velho Só que eu fiquei preso Olha só o tamanho das ondas Olha o tamanho das ondas A gente vai ter que sair, velho Se cair um, um meteoro desse nesse carro Vai destruir o carro Como é que eu saio agora? A gente conseguiu quebrar aquela parte do, do, do portão Olha isso, cara o que, que eu faço, mano? O que, que eu faço? Aqui não tem saída, tem um prédio caído aqui, ó. Que os meteoros derrubou. Não sei o que eu faço, mano. A qualquer momento pode cair um meteoro em mim, mas se eu saio. Complicou, cara. E agora, Jesus. E agora, e agora? Olha a situação da cidade, mano O meteoro causou um tsunami, galera Caraca Como é que eu saio daqui agora, mano? Olha isso, velho Destruição total, destruição total Como que eu vou sair daqui agora, mano? Como que eu vou sair daqui agora, cara? Olha o tamanho das pedras. Como que eu vou sair daqui, velho? Eu fiquei preso, eu fiquei preso, que nem fiquei preso lá embaixo. Tá se movimentando o meteoro. O meteoro caiu bem na rua, cara. Não devia passar. Se eu pular aqui, vai, vai, vai dar. Mano, eu vou tentar passar com o carro aqui, velho. Nossa. Eita. Não saiu esse caminhão. Como que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Tô perdido, tô perdido. Será que eu consigo passar aqui no cantinho? Ai, dá, dá, dá, dá, dá. Nossa, vamos vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, sai, sai da frente! Meu Deus, sai, sai! O que, que eu faço? Nossa, não, não, não, não! O que eu fiz? O que, que eu fiz? Caraca. Caraca! anda carro, anda carro! Meu amigo, o carro pifou, cara! Anda, anda, anda. Eu vou consertar ele. Aí, Meu Deus, olha a zona e aí. O que eu faço, cara? Sai, senhora, sai, senhora. Nossa, o mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Sai, mulher, sai! Cara, meu carro voltou a funcionar. Caraca, mano. Galera. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Eu tô acompanhando as ondas aqui, mano. Nossa, o carro pifou, botou a funcionar Nossa, velho Sai, sai, sai Aqui tá menor, aqui O tsunami não chegou aqui ainda, não chegou aqui ainda Ai, tem mais aqui Nossa, Sai, sai, sai, sai, sai, sai Vou passar por aqui, vou passar Bora, bora ah, não, não, não, não, não, não! Aqui tá fechado, aqui tá fechado. Sai da frente, cara! Não! Caraca, meu carro tá todo batido. Que isso, mano? Que isso, mano? Nossa, nem tem água ali, cara. Galera Eu não sei como é que a gente conseguiu sair daquele tsunami A gente precisa sair da cidade, mano Provavelmente o aeroporto tá Inundado Que a gente conseguiu sair vivo, mano Como? Eu não sei, velho Eu não sei Cara, vou tirar esse carro daqui Vou tirar esse carro daqui A gente vai ter que sair daqui, galera Parece que Que tranquilo Parece que os meteoros acabaram Nossa, ainda tá Entra, entra, entra, entra, entra, entra. Vem gente, vem gente, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Cara, o tsunami, o met os meteoros ocasionou o tsunami, cara. A coisa tá feia na cidade. A gente precisa pro lugar mais alto, galera. A água provavelmente vai subir aqui, mano. Certeza, Muito velho. Olha onde a água tá, quem conhece o mapa sabe que a casa do Franklin é bem alta em relação às outras cidades, mas enfim, vamos sair, a gente vai pegar o helicóptero aqui, partir desse lugar mano, bora gente. Caraca. É o fim do mundo, mano. Entra. Vambora. Olha isso. Cadê a casa do Michael, velho? Cadê a casa do Michael, mano? A casa do Michael tá pra cá, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o prédio? O prédio do GTA Online. Tem as casas. Aqui o prédio do GTA Online. A casa do Maicon é aqui, ó. Nossa, mano. Que loucura. A casa do Michael era ali. Era, né? Tá toda inundada. ao o centro da cidade. Onde caiu aquele prédio, olha lá, o prédio caído, ó Desabado, enfim, galera Nossa, ainda tem um dirigível aí, filmando Uf. Bom, agora o aeroporto O aeroporto é aqui, ó Tá vendo? Aeroporto de Los Santos, não existe mais, cara Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vamos embora pra outro país Porque Los Santos, Estados Unidos Já era, mano O que, que aquele avião tá fazendo ali, velho? Já era, foi tudo inundado, ó Não existe mais a cidade, mano Não existe a cidade mais, ó, ó. Completamente submersa, mano Completamente submersa Os meteoros pararam Mas a água veio e subiu tudo Enfim Se gostou, quiser mais vídeos assim Quiser meteoro com furacão Furacão com meteoro Tsunami com furacão Furacão com meteoro Furacão, meteoro, tsunami Comenta aqui qual o próximo vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal de fim do mundo é isso aí Bom até uma próxima. Tá aqui é a minha esposa, fiel. Fiel, né, amor? Fui!